Suspeita de atear fogo no carro do ex-namorado deixa carta com declarações de amor. Ao acordar, homem encontrou o carro incendiado, carta e pichação, com frases, nada faz sentido sem você. Ele disse a PM que ficou com medo e não quis registrar queixa. Uma manicure de 29 anos é suspeita de atear fogo no carro do ex e ainda deixar uma carta e uma pichação com declarações de amor. Segundo a Polícia Militar, o caso foi no município de Rorainópolis, a quase 300 quilômetros de Boa Vista, RR, no último dia 3. A situação ganhou repercussão nas redes sociais após um PM da cidade publicar as fotos do carro incendiado, da carta e da mensagem escrita na entrada da casa da vítima, um autônomo de 29 anos. Ex-namorada. Deixa carta de amor dizendo que o ama, escreveu o tenente da PM Jefferson Gomes. No relatório da ocorrência, a PM registrou que a vítima contou ter acordado por volta das cinco com barulhos de estalos e ao se levantar encontrou o carro incendiado. Ele disse aos policiais que em seguida viu a ex-namorada indo embora. Segundo o relatório, uma vizinha também afirmou ter visto a mulher saindo do local no momento do incêndio. O carro estava do lado de fora da residência. A carta foi encontrada pelo ex-namorado debaixo da porta da casa, detalhou ao G1 o tenente Jefferson Gomes. A carta continha declarações como sem você eu não sou nada, vamos ser felizes sendo uma família e você é o motivo da minha felicidade e nada faz sentido sem você. Deixe nos comentários o que vocês acham dessa situação, inscreva-se no canal e não esqueça de ativar o sininho e deixe seu like.